aqui, nosso motor home moral home, o Cicinho tá dando uma geral ali, ó fazendo o que aí, Cícera? protegendo o canto da geladeira aqui hum. porque infelizmente ela acaba estragando se não fizer isso ainda tem uns isso aqui por mais que a gente capriche, ainda tem uns risco aqui que ela fica muito juntinha ali dentro muito hum. apertadinha ali, ó riscou aqui embaixo também? É, riscou. mas aí não fui eu não não, nem em cima fomos nós, né? Não, na verdade não. Já veio assim, nós compramos assim já. A pessoa que comprou, que nos vendeu... Eu até creio que ela não sabe o que aconteceu isso aí também. Porque ficou pouco tempo com ele, eu acho. Bom, não sei. Olha por dentro. Tem fogão, aqui é a água que a gente tava bebendo. Tem fogão. Ali tá a pia. Lá no canto há é um buraco do que vai o botijão Bem, ali é capia O que, que é ali, ali é capia? <risos> ali tá pia, está Ui, Eu bati minha cabeça bem na quina né? Bateu? Aqui, ó Aff. Ali tem um, As caixinhas, né Que vai ser, provavelmente vai ser para guardar roupa Aqui tem mais o armarinho Vou mostrar por lado de trás Ali os bancos Aqui tem um banco que já desmontou a parte de cima a gente tá dando uma geral aqui. Tem uma mangueirinha de lavar os pés. Orão. Aqui é uma mesa. Ó. Mesinha. Esse negócio aqui, esse cano aqui, ó. É do todo. Desse. Todo azul. Aqui tá muito sol aqui desse todo azul vou mostrar para vocês por trás aqui é a escada vamos lá vamos dar a volta aqui aqui tem um o step e aqui ela é por trás que tem outra não queria falar que tem outra mangueirinha mas não é não ali é uma lâmpada esse negócio aqui ó é de uma lâmpada e aqui tem tá um banco tem uma abertura aqui do do banco que aqui dentro é um baú ó, um baú aqui tem uma entradinha USB ó, outra entrada, entradas tem um suporte para pendurar alguma coisa ali tem outra mangueirinha da água que dá para tomar banho e aqui embaixo não sei o que é minha. outro suporte e tem algumas coisinhas aqui ó esse negócio que precisa arrumar que é um, um suporte também isso aqui tava na porta na porta do Carona e ele tirou para arrumar ali dentro ó tem um suportezinho de, de pôr tempero por fruta essas coisas assim. E aqui é outro baú E a cama, ou a gente dorme no chão Com colchão, chão no chão e dorme Ou nós vamos ter que projetar uma cama aqui Ali embaixo, deixa eu mostrar para vocês Aqui onde vai ficar o botinho de gás Aqui é o inversor Com uma, uma tomada aqui tem uns nichos mas eu acho que são sons, ó, os sons, os alto-falantes, armários, eu acho que nós vamos ter que mexer em alguma coisa aqui na no layout dela, né Cícero? Ah, aqui embaixo tem os, os tambores de, de água limpa e água de descarte. Ó, a pia Ali na frente é o cockpit. E esse aqui é o Climatizador. Aqui é uma lâmpada. Exaustor. E, e aqui é exaustor. Aqui tem outra lâmpada. Outro exaustor. Um, é, um é exaustor. E o outro? Exaustivo? Um puxa o ar o um outro tira o ar. Ah! Então um é exaustor, o outro é exaustor. Porque se assim, um é ex, é pra fora. E o não, ex... é quando era namorado e não namora mais. Agora aí, nesse caso, ele não é ex não. Não tá namorando ainda. Então um é ex pra fora, o outro é exaustor. Ins... Ali é a multimídia depois eu vou mostrar pra vocês lá o cockpit aqui por certo nós vamos guardar muitas coisas né coisa de cozinha e afins e ele tá ajeitando a geladeira aqui gente ó Você puxa aquele fio protegendo lá a geladeira puxa fio eu vou parar aqui puxar o fio continuando aqui Cícero tá mexendo ali no, no banco e tirou aqui as almofadas, ó, pra arrumar os cintos e arrumar me o espaldar. medir a cama também. É. Porque, na verdade, era uma ambulância e como a nossa garagem é uma garagem pequena em relação às outras vans. Temos que escolher uma pequena para poder entrar lá. E mesmo assim nós estamos achando que não vai entrar. Por conta e... do todo, né? É, por conta do todo. Todo do. É, é mais. Não, ar-condicionado é nem do... tanto, né? É mais. O climatizador. É, climatizador, quer dizer. Então nós vamos tentando aqui ver se a gente consegue mexer para fazer a nossa cama. Para melhorar, né? E, e enquanto ele mexe ali, eu vou descer aqui para mostrar para vocês. Tem uma mesa, ó, resenha, e mostrar o cockpit, Olha aqui, banco do motorista. Deixa eu tirar esse celular aqui do sol. Tá pegando o sol aqui. Tá cheio de tranqueira aqui. Que a gente tá mexendo, né? Então tá cheio de coiseira aqui. Olha, aqui, tem, aqui tem mais uma cestinha. Tem umas coisas ali para trás. O que, que é aquilo que tem ali atrás? Olha. Atrás do banco aqui, o que, que é mesmo? É a do som. Ah, sim. E aqui embaixo tem triângulo. Chave de roda. Macaco. E tem um espaço aqui, ó. Que dá pra guardar algumas coisas. Né? E é isso. Aqui tem uma cestinha. Eu falei que a cestinha era daqui, aquela lá. Não é. É lá de trás. Eu achei que ele tinha tirado daqui. Mas não é. É lá de trás de algum lugar. O botijão tá ali. Ah, gente, aqui ó, é onde vai os talheres, né? Como não tem gaveta, ou a gente vai bolar uma gaveta, ou vou por um uma caixinha, aquelas caixinhas organizadora que eu já tenho. É isso. Acho que é isso, né? Depois, se tiver mais alguma coisa diferente, aí eu mostro. Vou pular por fora já. Mostrei Mostrei ali, ó Deixa eu mostrar a frente dela Vamos lá, mostrar a frente dela Olha aí A frente Vem no carro Deixa eu mostrar a lateral A lateral dela A Madalena está tirando ali o protetor do exaustor para lavar, ela já tirou aqui ó, tem que lavar também, e aí tira lá, já lava os dois, coloca de volta, e enquanto isso eu tô mexendo aqui embaixo, desmontando o banco ainda para fazer um, um assento novo maior. É, Madalena, tem que botar a mão na massa, né? É Trabalhar em família A família nossa sou eu, Madalena O... Duas calopsitas Nossa calopsita <risos> que tá aqui, ó Essa calopsita aqui, ó É E a outra que tá lá dentro A outra tá quietinha hoje Beleza aí? Beleza Então tá eu bom Meu esposo tá doendo, mas... Tá... Dói, tá Mexer, olhar pra cima é assim mesmo Tá de boa Então tá bom e aí, Madalena, o que você está vendo aí? Quero mostrar para você aqui, ó O que? Eu vim mostrar para você, ó Esse aqui é o sujo, ó E esse aqui é o que eu estou lavando Estou lavando ainda, hein? Não tirei toda a sujeira Mas olha a diferença É, realmente tava bem ó. sujo, né? É, que diferença, né? Ó Bom Aí tem coisa grudada aqui, aqui dentro eu Preciso tirar com um pincelzinho Nas ranhuras, né? É Aqui tem uma... Eu não sei como entrou uma lagartixinha aqui É Tava aí cheio de folha, em um tava cheio de folha é... que eu não mostrei pra vocês, mas o que tava aqui, ó Tava cheio de folha É... Interessante Cuidar da casa agora, né? Sim É isso aí Fazer faxina, né? É... Cícero conseguiu tirar o banco do lugar Agora tá tirando os cintos Pra mim lavar Né, Cí? É, porque tá muito sujo E a gente vai, com certeza Viajar com pessoas aqui dentro, né? Aí tem que estar tá limpinho para a pessoa sair com a gente, às vezes, para um lugar que necessita de uma roupa limpa, não pode sujar, né? Se vai pescar, se vai comer do mato, vai acampar, tudo bem, não tem até um, um problema não, mas se vai para um culto, se vai para algum lugar que a gente quer ir limpinho, já não daria certo. Desmontei é. o banco, tirei mas a Madalena, é. várias sujeiras que tem aqui. Limpamos aqui o chão. Limpamos o chão e agora... bem sujo aqui. É. O ex-dono falou para mim, eu sei que você vai mexer nela. Vai botar sua cara né Vai fazer do seu jeito. Por quê? Porque ele também vai estar tá fazendo na dele do jeito que ele, que ele deseja é. fazer. Tem muita coisinha pra mexer, pra ficar do nosso gosto, e né? E tudo isso que nós estamos fazendo aqui, não é só porque eu e Madalena estamos querendo só pra nós, não. Isso é um desejo que a gente tem, que partir da dona Madalena, viu? Pra gente poder conhecer vocês, a gente poder... Chegar na casa de vocês. É, convidado, lógico, né? Se é. vocês nos convidarem. É lógico. <risos> vários, vários já, já nos convidaram. É, a gente né? tem vários convites, né? E... De várias partes do país. E às vezes a gente, tem do exterior, gente... né, sim Também. Às vezes a gente chega na casa de alguém, pode que a pessoa não tenha lá um cantinho para dois. Então para evitar até um pouco de acanhamento da família. A gente prefere ter esse cantinho aqui nosso, né? Sim. O, o máximo a gente vai pedir para a pessoa se ter um fundinho de quintal para entrar o carro. Ou, na pior das hipóteses, na pior não, nas melhores das hipóteses, dorme na cidade, num cantinho lá. É, e banho também, né? A gente vai precisar de banho porque a nossa van não tem banheiro. Por enquanto, é. pelo tamanho dela que nós escolhemos. Pode ser que a gente não consiga fazer um banheiro aqui dentro. É, você... talvez até se mexer nela toda, é, se né? Mexer, aí sim, né? Dê pra fazer um banheiro ali. Tem, uma, mas... tem uma, uma van igual a nossa, até é o mesmo modelo, acho que só dois anos mais nova, que eles fizeram um layout diferente eles tomam banho dentro dela. É Nós vamos dar um jeitinho de tomar banho aqui. Olha é. o nosso calopsito dormindo, ó. A gente pega aí um, uma bacia, banho de canequinha. O, o importante é estarmos limpos. Sim. Não é maneira de tomar banho. Antigamente não tinha chuveiro, tomava banho de caneca. De, de, depois é. apareceu que ele puxava na corda, vocês devem estar lembrado. É o puxava, balde? é tomei muito banho de banho. Puxava balde. assim na corda, esquentava aí, água, aí, na, água lata. na lata. Na laca, abria, tomava banho e estamos vivos? Não é verdade. E era gostoso? Nossa, era No banheiro sem No banheiro sem cobertura não, não era bom no frio Porque no frio de água da gente Sem cobertura era, era um banho vendo as estrelas uhum, uhum. Nós chegamos a tomar, tomar banho é, Com chuva Banho quente com chuva Ah, eu lembro disso também Eu passei por isso também banho quente com chuva, passei e, e estamos bem, não estamos? quem aí que tomou banho dentro de um chuveiro, na verdade não era bem um chuveiro não, às vezes é... desculpa, eu falei errado dentro de um banheiro tomando chuva na, no, no cucuruto eu fiz isso aí eu tomei banho assim ele ia lá o baldão com a corda e abria aquele chuveirinho lá e um dia que eu estava na roça e Madalena se vê uma ranzinha aí, meu pai de céu. Não é só Madalena, não. É a maior parte das mulheres. E é a, Madalena, a Madalena foi tomar banho? Nossa, passando umas moto aqui, pera gente. aí, peraí, peraí. Falar o que, né, gente? Falar o quê Ai. Aí isso a Madalena, cansa a mente da a gente. A Madalena foi tomar banho? Bem no cantinho assim ó, tinha uma rã desse tamanho assim mas Era ou uma ou rã ou perereca? Não, uma rã daquela, é, é, eu falo rã daquelas que tem bananeira aquelas amarelas, lá no sítio lá, hum. na geada lá, e ela ficou quietinha lá e Madalena tomou banho, tranquila, saiu, aí era minha vez. Quando Ainda eu bem eu, que eu não vi, quando eu entrei, Não, eu, eu saía correndo sem quando roupa. eu entrei, tá lá aquela, bem amarelinha assim. Eu não tenho medo, só fui lá com a mão assim ó, peguei ela, joguei pro meio do mato. Estamos vivos, graças a Deus. E quando aí que não passou pela mesma coisa e também não estão vivos, não é verdade? É verdade. É, eu sei que uma vez eu matei um no banheiro de medo. <risos> matei com rodo, depois peguei a vassoura e, e fui batendo, batendo até, até matar, mas de medo. Mas é isso daí, gente. Aqui eu tô. Bom, então vamos dar continuidade aqui. Me desdobrando aqui em dois para fazer os cílios bem feito A gente vai mostrando o que vai fazendo aqui. Gente, eu fui lá buscar a Lilô porque ela tava lá sozinha, né, Lilo? Tá bom aí? Por que você tá caída assim? Levanta! Levanta aí! me pegar o alicate de pressão? Eu já vou pegar, peraí! E hoje nós voltamos a mexer aqui. Quer dizer, o Cistro, né? Eu tô com uma forcinha. Aí ele tá mexendo nos fios ali, ó. Procurando embutir eles em... o mais possível, né, Cícero? É, esconder o que eu puder, esconder, né? né? É, e também não deixar ele ficar roçando na, na madeira, porque se eu ele, se ele continuar roçando... Ou na, na lata, madeira, alguma coisa aí... É, se ele continuar roçando assim, tá meio a... Ó, o banco tá aqui. Deixa esse aqui, esse aqui é o... Aí, mas aí também. tem uma coluna, né, Cícero? Hã? Você falou que não tinha, mas tem, né? Aqui? É. Tem, aqui não passa, não. Hum. Não, tem, não, não passa, não. Mas eu vou desviar ele por aqui, assim, ó. Vou tentar esconder ele aqui o máximo que eu puder, tá vendo? Hum, aqui de... a pessoa cortou, não, não cortou no esquadro, ficou... Mas como não era da gente, a gente não tava seguindo passo a passo, nós não podemos reclamar também. Só pode reclamar quando você... Você faz e faz errado pra, pra acertar, né? Nesse caso aqui... Esse não... daí é o do outro falante? É, esse aqui eu vou descer ele aqui, ó Do outro falante Vai sair aqui E esse aqui eu vou ter... Eu poderia até fazer um corte aqui Alguma coisa assim, mas eu tenho dó É original, não quero ficar mexendo no que é original, não ah. Então eu vou deixar ele aqui mesmo Um fio bom desse A pessoa que fez, ele... Ela. Ele, não ela, né? É, a pessoa, né? É. Deixou muito a desejar em algumas coisas, viu? Uma madeirinha dessa aqui, ela é linda, bem trabalhadinha, é uma gracinha. tá bom. Tá bom, tá bom. Com tá certeza bom. Ele, fez, ele deu tudo que ele tinha, é, né Cícero? Exatamente. Agora aqui, vou ter que soltar um pouquinho na pra ele encaixar. Depois eu mostro pra vocês como ficou. Agora eu vou separar uns parafusos rosca soberba para fazer uma fixação da madeira com parafusos menores. Dessa aqui? Essa aqui né? É. Mas eu vou usar parafuso menor, sabe? As madeiras ali estão separadas para ver se a gente consegue bolar uma cama aqui. É, ó, é tem que ser desse tamanzinho aqui, ó. Que eu vou precisar. Ah, entendi. Entendeu? Porque tem maior, né? Então Mas eu vou usar desse daqui. Eu vou buscar ali agora. Era esse, né? É esse aqui. É, né, esse ó? é maior, tá Cadê? vendo? É, é Mostra isso, ó. Olha o tamanho, a diferença de um pro outro, ó. Então não preciso de tudo isso aqui. Vou buscar ali o negócio, mas já volto. Tá bom. aí para quê? E aqui tava fora do centro, né? O furo anterior tava fora do centro. Ah. Agora esse daí vai ficar no centro, quer ver ó. Só para o pessoal entender o que que você tá fazendo. É porque tava fora do centro, agora não. Agora vai ficar hum. certinho. Então aqui gente, nós estamos mudando a posição do assento mais para frente, porque ele tava muito para trás e tava pegando nesse esse ferro aqui, nesse... É. No caso, quando a gente sentava, as pernas pegavam aqui, ó. Então, agora, a perna vai pegar aqui, ó. E ficava desconfortável pra sentar. Eu acredito que agora vai ficar melhor. E o espaldar também tava muito baixo. É, aí nós vamos... erguer mais o espaldar. Tá aqui de baixo, ó. Esse aqui. Nós vamos erguer ele mais. Tá meio bagunçadinho aqui, porque tá cheio de ferramenta. Ah, tá mas não cheiro. tem jeito, né? não tem como é. ficar... Arrumadinho. Aos poucos vai arrumando. Ó, já colou lá no chão, ó. Lá. Ó, aqui, ó. Aqui. É, tava e... rasgado ali. Rasgado. Acho que era rasgado no... E ali assim, ó. Lá vai, Madalena. Segurei. Quebrou a broca. Quebrou. Filmei quebrando. Não tem problema não. O bloco tem mais. Ele entrou torta, né Cícero? Ah, às vezes acontece, né? Dá pra aproveitar, sabia? Dá? Dá. Bom, nós vamos continuar aqui Depois eu mostro mais um... Vou tentar furar com essa mesmo né? às, às vezes ela funciona Mais um pouco do que foi feito Dá. Dura, agora é tirado ali Já colocamos o banco no lugar, com aqui ó, essa parte aqui ó, mais pra fora, ergueu o espaldar e agora a gente tá tentando bolar uma cama aqui. A gente tá conseguindo matéria-prima, pegando aí o que a gente tem pra tentar montar uma cama. Tá fechado ali, quando nós entramos para tomar café, tá super calor aqui dentro. Então, essa é mais uma parte do que nós fizemos.